Alô, torcida brasileira! Nesta segunda, a partir das sete e meia da noite, oito horas a bola rolando, tem mais uma live do futebol. Você vai acompanhar conosco a, a semifinal entre Brasil e Peru. Fique ligado aqui no meu canal do YouTube. Nós esperamos por você.